Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós temos um monte de vídeos para você assistir e discutir sobre coisas que são bem mais importantes do que só um conteúdo que cai só para uma prova e a gente esquece depois. Isso Não Cai Na Prova. Oi, oh, é. Yeah. Hoje a gente vai falar sobre estar presente, né? Se fazer presente. Quando eu digo estar presente, não é só estar fisicamente, é quando estar fisicamente estar prestando atenção no que a gente está fazendo. Por que, que é importante? Quando é, eu falei sobre o vídeo, no vídeo anterior, né? Sobre como construir e como é estar sob pressão e a angústia que é estar sob, sob pressão e você ter que Uh, respirar e aliviar, ou meditar, ou alongar, ou dormir, que foi o que eu falei lá no vídeo, se você não viu, eu vou deixar o link aqui para você assistir. Nesse momento, nesse processo né, de criação que eu contei lá no vídeo, é, no momento da meditação, várias imagens me vieram à cabeça, e é o que normalmente acontece, né? E eu só vou deixando-as ir, né? Eu não penso muito sobre elas. Mas algumas dessas imagens foram imagens que eu tinha passado recentemente. E elas me ajudaram a construir outros textos, inclusive esse daqui. Uma das imagens foi a presença de uma mulher que eu encontrei no mercado. Eu estava no mercado comprando uns temperos, comprando minhas ervas. E aí eu encontrei uma mulher que andando de mochila bem assim. Juro. E eu, encantada assim com a mulher, meu Deus, meu Deus. Aí tudo bem, passou, eu fiquei encantada com ela. Quando foi à tarde, eu tava no metrô. E aí, ela também estava no metrô. E adivinha como ela estava? Não é mentira, ela tava exatamente assim. Ela olhava o celular, acho que ela tava falando com alguém que tava dando uma notícia muito boa. Porque ela olhava o celular e ela ficava... Aí ela deixava o celular de lado, claro que eu não fiquei olhando diretamente para ela, né? De vez em quando eu olhava, foi um tempão para ver. Aí ela olhava assim, aí estava olhando para um, um vidro lá, para o lado de fora do metrô e assim. E aí tinha uma mulher na frente dela, ela começou a falar e quando a mulher começou a falar, ela... Super atenta ao que a mulher estava falando. E aí eu... Aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a pensar, poxa, ela tá realmente presente ali, ela tá ouvindo do que aquela mulher tá dizendo, ela não sabe quem é aquela mulher, mas ela tá lá prestando atenção em absolutamente tudo que aquela mulher tinha para dizer naquele momento e vivenciando tudo que aquela mulher tinha para dizer naquele momento. Eu também estava fazendo isso, só não estava percebendo que era exatamente dentro do metrô, observando o cotidiano do metrô e, e percebendo o que estava ao meu redor, quem estava ali, a criança que estava do lado brincando com uma bolinha, a, a senhora que estava toda empolgada contando a história para a menina, a menina que estava sorrindo para a senhora que estava contando a história para ela. Então... Uh... Entre essa, essa e outras cenas que eu tive durante a semana, né? porque quando eu construí o texto eu comecei a pensar então, em vários momentos que eu tive durante o meu dia. O quanto a gente aprende no cotidiano, na verdade o vídeo sobre estar presente é pra gente falar sobre como a gente pode aprender com o cotidiano. Né? Eu acho que é por isso que eu acredito tanto no nome, isso não cai na prova, né? porque eu permaneço com o nome, isso não cai na prova. Porque eu de fato acredito que a gente aprende mais do que quando a gente está na escola, a gente aprende absolutamente em todo lugar. E a gente também aprende muito mais, e é necessário aprender muito mais do que só aquilo que vai cair na prova. Aprender a estar com as pessoas, aprender, por exemplo, com meu aluno essa semana, que recentemente perdeu o irmão, aprender com ele como é importante a gente dizer para as pessoas o quanto a gente é grato por elas, o quanto a gente as ama. Eu aprendi hoje com uma pergunta simples que eu fiz lá no Instagram, um pouco mais sobre o canal, porque a galera começou a comentar o que achava sobre... Né, respondendo a pergunta que eu tinha feito. Eu aprendi é, no, no programa de rádio, eu aprendi muito mais sobre violência, sobre violência contra a mulher, sobre juventude negra, que a gente sempre tem o que aprender, mas sempre a gente precisa estar, né, a gente precisa observar, a gente tem que Agora mesmo eu estou gravando e eu estou observando cada palavra que eu estou dizendo e a forma que eu estou dizendo, eu estou pensando quem pode... É, é, Tá assistindo o vídeo, eu tô pensando pra quem esse vídeo pode ser importante, se ele vai conseguir chegar em alguém. Então é sempre estar tá presente no que você está fazendo, exatamente no momento que você está fazendo. E não o tempo todo, às vezes a gente se pega é, o tempo todo pensando no futuro, no que a gente vai fazer. E a gente esquece de estar onde a gente de fato está para aprender com o que de fato a gente tem ali naquele momento, né? Vivenciar cada tempo no seu tempo exato, no presente, no momento em que você está. E às vezes dar um tempinho ali do seu passado, dos problemas que você tem, ou do que daqui a pouquinho vai acontecer, né? Aproveitar o que você tem, as pessoas que estão próximas a você, o momento que você está vivenciando, sejam pessoas conhecidas ou não, mas sempre estar presente, né? Estar atento ao que você fala, estar atento ao que você vive, basicamente é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa o seu comentário, ou você comenta aqui, ou você curte aqui, ou você compartilha, ou você chega em mim e diz, Lívia, que vídeo massa, já que você pode não ter o hábito de estar aí logado, né, no seu Google e poder comentar e aí compartilhar e etc. Mas faz alguma coisa, ou diz pra alguém, olha, vai lá no canal dela e assiste, né, se você não puder compartilhar agora. Faz alguma coisa, desde que eu entenda que vocês curtem esse tipo de conteúdo, e querem falar mais sobre. Me chame para conversar. Beijo, pessoas, e boa semana para vocês. Tchau! Isso não cai na prova oh, yeah.